As pessoas que normalmente vêm aqui para o canal, que vêm assistir nossas aulas, são aquelas pessoas que dão um bom dia para um pé de manjericão, são aquelas pessoas que cumprimentam as árvores na rua, dão um oizinho, porque se consideram do mesmo ecossistema. E na verdade nós somos, né? Só que muitas vezes a gente esquece disso: que as árvores, as plantas, os arbustos, né? Sei lá, um pé de flor, que por onde você passa, ele tem vida e ele tem energia e ele interage com você. Energeticamente, as plantas nos enviam vibrações, energias, que são extremamente qualificadas e que combinam exatamente com o nosso corpo, com a nossa energia, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. Inclusive, se a gente tivesse mais né, esse respeito, essa conexão com a natureza e com as plantas, pode ter certeza que o nosso mundo estaria bem mais saudável, menos doente e com menos tranqueiras, né, para a gente resolver no dia a dia. Isso porque existe um alinhamento por compatibilidade, que é a interação das plantas com o nosso campo de energia, com nossos chakras, com os nossos centros energéticos. E aí, gente profunda, tudo bem com você? Bom, o que você está vendo agora é um trecho das nossas aulas completas sobre a fitoenergética e todo o poder das ervas.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 Então, essas pessoas aprendem a desenvolver uma sensibilidade maior, têm mais consciência, usam menos medicação e usam mais meditação. Eu sempre falo, né? É apenas uma letra. Mas trocar a medicação pela meditação faz muita diferença na vida. Por quê? Porque uma pessoa que é conectada com a natureza, ela vive o dia a dia dela mais em estado meditativo. E estado meditativo nada mais é do que você estar tá presente para o que está acontecendo agora na sua vida, nem ansioso com o futuro e nem no fundo do poço, lembrando das mágoas do passado, mas vivendo agora. E a fitoenergética ela nos mostra que a vida acontece agora, ela nos ensina a lidar bem com ciclos, porque as plantas lidam muito bem com ciclos. A planta é diferente no inverno, no verão, na primavera, no outono. Em cada fase, em cada ciclo, ela se comporta de uma maneira, porque ela vive de acordo com o ritmo da natureza. E o ser humano, como eu já falei outras vezes aqui, ele luta contra a natureza, né? Ele luta com todas as forças para controlar algo que não pode ser controlado. Para tentar impedir, por exemplo, que uma determinada praia vá até um determinado lugar. O dia que aquela onda tiver que invadir tudo, ela vai invadir. Ela não quer saber se tem alguém morando ali ou não. A pessoa que não deveria ter construído a casa dela ali, né? Então, às vezes, uma enchente, uma enxurrada, um deslizamento, a gente fica com dó das pessoas, todo mundo se sensibiliza, a gente acha horrível aquilo ali, mas a gente precisa lembrar que a natureza é a soberana, é ela que manda, né? E o ser humano é que tenta ir contra ela. Então, a gente tem duas escolhas, né? Eu sempre falo, o caminho da floresta ou o caminho da farmácia. Ou você briga com a natureza, que é uma briga inútil, é igual um piolho tentar brigar com um elefante, sabe, não, não, não, não, não tem como, o elefante sempre vai ser mais forte e se ele pisar em cima do piolho, tadinho, né, ele vai ser esmagado na hora. Então é a mesma coisa a gente tentando brigar com a natureza. Agora, se o piolho subir na patinha do elefante ali, ele acabar convivendo junto com ele em harmonia, tudo vai dar certo e, e eles vão conviver numa boa e tudo vai funcionar. Então quando a gente se aproxima da natureza com amizade, com amor, com respeito, bom dia manjericão, tudo bem com você, ele pode não entender o que você disse, mas vai sentir a vibração boa que você tá emanando e vai devolver essa vibração para você. Então o trabalho da fitoenergética foi encontrar na natureza 118 plantas que são compatíveis. Com nossos pensamentos, sentimentos, emoções e essas plantas que conseguem transferir essa energia para que a gente se sutilize. A vida está pesada, a energia do planeta está pesada e isso acontece porque as pessoas, nesses últimos dois anos, não têm se divertido muito. né Então... Tem pessoas mais equilibradas, sensatas, que estão atravessando bem essa fase que a gente está vivendo e elas ainda assim conseguem se divertir. Mas tem outras pessoas que estão imersas num mar de problemas, de dificuldades e que elas não conseguem se divertir. E na mente delas, o que que rola? Preocupação, tristeza, dor, angústia, arrependimento. Né? Tem pessoas que perderam várias pessoas da família, entes queridos, para a pandemia, para o coronavírus, então não tem como essas pessoas estarem bem, sorridentes e felizes, né? O mundo passou por um problema sério e aí o psiquismo do planeta fica pesado, então quando a gente começa a pensar um monte de coisas negativas né? e a desesperança vem, o ambiente, o psiquismo começa a ficar pesado, então a vida anda pesada, não para todo mundo, né, mas para muitas pessoas a vida está pesada, e isso é mais um tipo de poluição que é causada no nosso planeta. Então tem a poluição química, né, do, do lixo todo que é, é gerado, isso tudo faz a energia pesar, mas a poluição psíquica ela é muito pior, porque ela afeta até o nosso sono, nosso modus vivendi, nosso modus operandi, então tudo isso fica afetado em função do peso que o mundo está, mas as plantas estão aí para nos ajudar. Então quem tem essa consciência, né, por isso que eu falei, quem vem aqui para o canal, quem nos acompanha consegue enxergar as coisas sob uma outra ótica, consegue inverter a ótica e enxergar o lado bom mesmo dentro do caos. Porque gente, o mundo é mundo desde que o mundo é mundo. Olha que filosófico isso que eu tô falando, o mundo é mundo desde que o mundo é mundo. Né? Então, desde que a Terra foi criada, nós, seres humanos, a gente enfrentou uh, problemas de adaptação, adversidades, tudo isso aconteceu. Imagina o primeiro homem lá que viu o fogo se formando, né? o desafio que ele deve ter tido até entender o que estava acontecendo. Imagina o primeiro homem lá que inventou a roda, né? uma, uma das maiores invenções de todos os tempos. É, esses dias eu vi um meme que dizia, imagina a primeira pessoa que viu a pipoca estourar, né? Que surpresa incrível que ela teve. Então, essas coisas sempre aconteceram. Coisas difíceis de lidar, pandemias, guerras, morte, sofrimento. E a gente estava vivendo numa época tecnológica, de avanço e tal, que a gente não tinha muito contato assim, com grandes adversidades como essa que a gente está enfrentando. Então, tudo isso aconteceu e vai continuar acontecendo, tá? Eu falei, desde que o mundo é mundo, o mundo vai continuar sendo mundo. Então, esses problemas né, que tem a ver com a natureza, que são mais fortes do que nós, que tem a ver com, com o vírus e com tudo isso que acontece, eles vão continuar acontecendo. E aí, você vai ficar sempre enfrentando as coisas desse jeito, sofrendo? Então, o que, que a gente pode mudar? O que a gente pode mudar é aquilo que a gente pode controlar. E o que a gente pode controlar é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa e as nossas reações. Então, os problemas vão continuar acontecendo, mas você pode mudar a sua reação diante daquilo que vai acontecer. Porque a Terra é uma escola, já falei isso mil vezes aqui. A Terra é uma escola, a família é sala de aula, nossos parentes são nossos professores. Então, a gente está aqui para evoluir para aprender, para crescer e para se, se desenvolver. Então, as provas vêm, os problemas vêm, os desafios vêm. E você precisa se fortalecer para enfrentar. E a natureza é uma das maiores fontes de bateria que você pode ter na vida. Então, as plantas oferecem essa bateria, elas oferecem essa energia. É nas plantas que a gente encontra suporte para lidar com os desafios da vida. Graças a Deus, eu encontrei a fita energética muito cedo, eu tinha mais ou menos 25 anos, quando a fitoenergética chegou na minha vida, eu queria que fosse antes, eu queria que eu já tivesse nascido na era em que eu pudesse recorrer às plantas, porque até os 25 anos eu enfrentei muitas coisas que eu, não, que eu não precisava ter enfrentado, se eu conhecesse a força que as plantas têm.